E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É o canal de umidade lá da Amazônia. Vem para São Paulo. Esse canal aí não é nada bom. Continua determinando muita umidade. Vem, vindo da Amazônia, traz aí a condição para a formação de áreas de instabilidade. Chove pelo estado de São Paulo a qualquer hora do dia. Já choveu bastante em alguns lugares. Em outros vai chover ainda. É tempo instável. Dia para guarda-chuvas à mão. E pontualmente pode chover forte, às vezes cai tudo num lugar só, como aconteceu em Barra Bonita ontem, a coisa foi feia. Em 15 minutos choveu, tudo que tinha que chover em um dia inteiro, e aí não tem outra, é problema. Isso pode acontecer novamente no dia de hoje em vários lugares. Trovoadas, chuvas, clima abafado favorece a formação da nuvem. Cúmulo Nimbus é trovoada temporais por todo o estado de forma isolada e podem ser fortes. Temperatura sobe, o clima fica abafado ainda. Não fica tão alto o termômetro como ontem, mas de qualquer forma, clima abafado. Grande abraço! O